Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, nós estamos começando mais um vídeo aqui no nosso canal Gente, eu tô aqui fora, tô aqui num lugar diferente Olha aqui pra vocês verem Então gente, hoje eu vou estar trazendo pra vocês uma receita que Acho que vocês vão gostar bastante Vamos testar, né? Porque tem receita que a gente vê na internet dá certo E quando a gente vai fazer na casa dá agenda é totalmente errado Daquilo que a gente pensa, né? E essa receita é pra aqueles dias que seus parentes vão chegar do Natal Vai chegar na sua casa E eles não podem topar você com a casa suja Ou com a casa arrumada, né? Então, gente, esse vídeo é pra você motivar e limpar a sua casa. Sair do WhatsApp e caçar um emprego, né? E diz que essa receita, gente, é rápida. E é isso que importa. Porque talvez a pessoa, gente, porque tem uns parentes que é assim. Liga pra você em cima da hora. Tem uns que já bate na porta com a mudança feita, né? E é onde você vai catando coisa doida pro meio da casa, caçando um trem e outro pra ver se arruma, né? Pra visita não pegar ou ser desprevenido. E, gente, essa receita eu vou testar no banheiro daqui de casa. que minha casa não é suja, mas vai dar pra ver uma diferença se... O produto é verdade mesmo, né? Se o produto for verdade, nós vamos ver a diferença. Meu banheiro aqui não tá muito sujo, mas dá pra limpar. Quando a receita é boa, funciona em qualquer chão. Se funcionar no chão daqui de casa, vai funcionar no chão da casa de vocês também. Eu vou estar tá testando o banheiro. E, gente, numa altura dessa, eu acho que você já de deixou o like para pra mim, não já? E você que não é inscrito, se inscreva no canal. Que esse mês de dezembro vai sair muito vídeo legal aí. E, gente, aqui na minha cidade, hoje tá um tempo chuvoso, olha pra vocês verem. Então, gente, tá aquele tempinho aí que todo mundo gosta, sabe? E, gente, eu não posso ficar de enrolação, não, que mais saiu, daqui a pouco ela chega. Eu não gosto de estar tá gravando assim na frente dos outros. Eu tenho vergonha. Eu tô gravando aqui fora, daqui a pouco começa a chover e meu celular, o ring light queima e não sai vídeo por hoje, né? Então, antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Ah, peraí, mas você precisa estar inscrito aí, verifica se você está inscrito aí. Porque, gente, é Natal, vocês não podem deixar uma pessoa assim no Natal sem estar inscrito. Isso serve pra qualquer canal. Mas agora pode rodar a vinheta. Gente, vocês vão pegar aqui um copinho desse. Gente, vocês vão estar tá precisando aí de um vinagre de maçã ou de álcool. O que tiver na casa de vocês, vocês vão estar tá usando. E, gente, aqui só tem desse. De detergente. Aqui, gente, vocês vão colocar aqui o vinagre. Aqui. Só um pouquinho. Que eu vou, vou ver testar. Vai que eu gasto produto tá à toa, né? Que eu tô testando aqui pra vocês. Mas se der certo, vocês vão fazendo bastante na casa de vocês. Agora, gente, eu tô colocando tudo pro olho, mas é o. De acordo com que vocês vão fazendo, vocês vão dobrando a receita. Não vou divulgar a marca que é da IP. Vocês vão estar colocando aqui, ó. Um pouquinho até bom. E agora, gente, vocês vão estar colocando um pouco de bicarbonato de sódio. Gente, vocês vão estar colocando uma colher. Aí, gente, ó, vai mexer bastante. Tomara que não espuma, né? Aí ó, fez uma espuma boa, como diz o povo homogêneo Aí gente, agora tem um segredo que vai dar um brilho no seu chão Que vai ser um pouco de óleo Pode ser qualquer óleo, principalmente se for daqueles cabelo Aí ó gente, ó só duas gotinhas, porque senão vai engordurar seu chão. E você quer brilho não gordura. Depois que mexeu, você vai jogar no chão e esfregar. Gente, eu vou estar tá fazendo só um bloco aqui da cerâmica aqui, que vai ser isso daqui. E nós vai ver a diferença, viu? Gente, passando um pouco, ficou preto aqui, ó. Ficou pretinho. Mas dizer a mulher que é normal. E vai jogar aqui no chão, ó. E você já corre e esfrega, viu? Pra não deixar ficar só branco as partes e as outras ficar de uma cor, entendeu? Então pra tudo ficar bom, você vai... Ih, gente, eu tô conversando aqui e já tá coisa... Pega a bucha e esfrega bastante Quer dizer, vai ficar branquinho, gente Música Espero que dê certo Se for assim, eu vou fazer na casa toda Música Parece que tá resolvendo, gente E o bom é que rende Olha que o Tano rendeu, ó porque banheiro vai sujando de sabão e vai ficando uma gordura nas paredes, né? Não sei como. Mas quer é do corpo da gente. E agora você vai esperar por 5 minutos. Dois mil anos depois. Gente, vocês percebem que aqui o banheiro não tá sujo, ó. Mas eu quero que fique branquinho, ó. Tá vendo, ó? Só um pouquinho. Aqui, ó, ele tá brilhando já, ó. Tá muito sujo, mas eu quero ver uma diferença. Vamos jogar água pra ver o que, que acontece. Gente, eu vou limpar aqui pra ver se saiu mesmo Vamos ver se é verdade, gente Eu vou limpar agora, passar o pano pra ver se vai ficar branquinho Aí, gente, ó Ué, gente, parece que manchou o chão Gente, o chão ficou manchado Por isso que tem que jogar e passar na hora Nós demorou Ali, ó Com a mancha bem visível aqui, ó Gente E pra mim não deu muita diferença, não Olha, gente, a diferença desse pra desse Esse daqui não passei E esse daqui eu passei, ó Tá a mesma coisa e, gente, vocês viram que eu fiz tudo direitinho? Segui todas as etapas vocês viram como que o chão ficou. Pra mim, gente, tá do mesmo jeito. Se eu tivesse lavado com água e sabão, tinha ficado também do mesmo jeito. Então, vocês já sabem que não adianta, né? Nem adianta fazer na casa de vocês. Mas se você quiser fazer, o golpe tá aí, que quem quer, né? Gente, eu também não sei se é porque meu chão não tava sujo. Porque o da mulher tá muito sujo. E o daqui de casa, vocês viram que tava limpo já, né? Então eu queria deixar mais branco. Vocês viram que tem que passar e já tem que ir esfregando, porque senão mancha. Então passa e tira rápido. Mas eu não vi diferença nenhuma, não, viu? O Derek precisa de um chão muito sujo mesmo, né? E, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se divertido através desse vídeo. Se vocês tiver gostado, deixe o seu like. E até a próxima. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E tchau!